Olá, meu nome é Luciano Cabral, atualmente desfrutando das bênçãos e graças de nosso Senhor Jesus Cristo, juntamente com minha esposa e minhas filhas, sirvo ao Senhor com gratidão e alegria, mas nem sempre foi assim. Antes de me converter aos caminhos do Senhor, minha vida era só turbulência, eu era totalmente envolvido com o tráfico de drogas, e por isso fui preso duas vezes, mas isso não foi o suficiente para eu pensar em mudar de vida, e com o passar dos anos, eu acabei provando do meu próprio veneno, quando passei a usar drogas, e isso foi um degrau a mais que eu desci para o abismo que eu estava caminhando. É como a Bíblia diz, que um abismo puxa outro abismo, assim foi se cumprindo essa palavra em minha vida, do tráfico ao uso de drogas. Nesta época eu estava trabalhando em minha oficina mecânica, e no início estava tudo fluindo bem, mesmo sem conhecer a Deus, Ele vinha me abençoando em meu trabalho, mas com o passar de não muito tempo, eu me aprofundei ainda mais no uso de drogas, e com isso perdi totalmente o ânimo para o trabalho, pois a droga, além de causar um desgaste físico muito grande, ela também impede o perfeito desempenho das atividades cerebrais Isto era o que estava acontecendo comigo. E com isso, muitas vezes eu nem abri a oficina para trabalhar. Como consequência, passei a viver uma vida totalmente desestruturada, psicológica e financeiramente. Já não vivia em paz com minha esposa, nem dava atenção necessária para minha filha. Estava vivendo em torno da droga. E com todas essas situações, veio também a dificuldade de sustentar aquele vício diabólico. Pois o uso de drogas, de início, começa como diversão, distração. Mas com o passar de pouco tempo, se transforma numa terrível escravidão. Sem ânimo para o trabalho, e com os pensamentos totalmente voltados para o uso de drogas, caminhei com passos largos rumo a outro abismo, o roubo. Comecei a praticar roubos e assaltos para sustentar este vício, e com esses roubos o dinheiro vinha mais fácil e em maior quantidade do que no trabalho, e como consequência usava mais drogas, chegava a ficar três dias fora de casa sem dormir, usando drogas, e cada dia que se passava eu estava mais entregue à escravidão do vício. Cometi roubos e assaltos à mão armada, colocando minha vida e vidas alheias em risco. Mas nessa época eu não pensava em nada disso, só queria dinheiro para drogas e mais drogas. Nesses roubos muitas vezes corri sério risco de perder a vida, por algumas vezes dispararam armas de fogo em minha direção. Mas pela imensa misericórdia de Deus eu saía ileso, na maioria das vezes eu achava que tinha escapado por sorte. Em algumas situações de tão extrema que era, eu acreditava que Deus estava me protegendo, mas logo esses pensamentos eram interrompidos pelos de costume, drogas mais drogas. No mundo do crime e das drogas, há tudo que desagrada ao senhor, prostituição, adultério e outras coisas mais. E a pessoa que vive neste meio acaba participando de tudo um pouco. Aconteceu que em um desses roubos, eu fui reconhecido por uma das pessoas que se encontrava no local no momento do fato. Essa pessoa comunicou às autoridades e a partir deste momento passei a ser procurado pela polícia. Nesta época, minha vida se tornou um verdadeiro caos completamente entregue às drogas, sem poder trabalhar e procurado pela polícia e por este motivo não podia nem ficar em minha casa, pois de vez em quando as autoridades iam até lá para me procurar e por não querer pagar pelo meu erro eu não ficava lá e com isso passei a viver pelas ruas no meio do mundo do crime sem paradeiro, como uma folha solta ao vento, minha rotina era roubos e drogas, dia e noite minha família nesta época vivia uma grande aflição Pois quase sempre eles não sabiam onde eu estava ou o que estava fazendo. Tinham enorme preocupação pela minha vida, pois os caminhos que eu andava realmente eram caminhos de morte. Mas toda esta situação não era suficiente para que eu mudasse os meus pensamentos. Pois quanto mais fundo eu estava, mais para o fundo eu caminhava. Com inspirações diabólicas, eu cheguei a fazer planos de carreira na vida do crime. Realmente eu andava totalmente cego. Não enxergava um palmo na frente de meu nariz. O diabo vinha fazendo planos para me levar à morte e perdição eterna, e eu não enxergava isso. Mas o que eu também não sabia é que o Deus de Israel, através de seu filho Jesus Cristo, já havia decidido em um plano infalível me resgatar das mãos do inimigo e me dar a salvação e vida eterna. E assim foi acontecendo. Depois de, depois de fazer planos é, para a prática de novos crimes, decidi ir para Ribeirão Preto, para pôr em prática um projeto diabólico que o próprio Satanás havia projetado para a minha vida. Quando eu já estava a caminho de Ribeirão Preto, dentro de uma van, aconteceu algo inesperado. Dentro da cidade de Bonfim, Paulista, Deus decidiu naquele momento mudar essa história. De repente, em um piscar de olhos, a van que eu estava foi cercada por quatro viaturas da polícia militar, pois os policiais tiveram informações de alguma maneira que eu estava dentro daquela van. E neste momento, como eu já estava sendo procurado pela polícia, motivados por um mandato de prisão, me levaram ao cárcere. Neste dia, se senti algo de muito diferente, pois naquele momento que era para eu estar com raiva, triste, pois afinal eu estava sendo preso. Mas o que eu senti naquele momento foi uma paz muito grande. A impressão que eu tinha era que algo dentro de mim pulava de alegria, como se ao invés de eu estar sendo preso, estava sendo livre. E essa paz se estendeu até os meus familiares, mesmo sem nenhum conhecimento que sentimento era esse, sentíamos que foi o melhor que acontecera naquele momento, pois pelos caminhos que eu andava se esperava coisa muito pior. Mesmo no presídio, eu continuei a usar drogas, mas em menor proporção pois, por mais que as autoridades se empenham para impedir a entrada de drogas dentro do presídio, o inimigo sempre inspira em, em pessoas, até o presente momento aos seus serviços, a a segurança, e ainda mesmo dentro do presídio eu tinha o contato com as drogas. No princípio eu não sentia vontade de parar, nem com as drogas, nem com o crime. Recebia visitas de meus familiares, que me davam muitos conselhos para que eu mudasse de vida, mudasse meus pensamentos e procurasse mudar o meu modo de vida, mas na verdade eu não queria, pois eu achava que minha vida era ser criminoso mesmo, mas com o passar do tempo eu comecei a ficar triste com aquela situação que eu estava vivendo, toda vez que eu usava drogas eu me entristecia, muito, e nesta época eu me deparei com uma situação terrível, pois foi quando pela primeira vez pensei em parar de usar drogas, e não conseguia, pois quando não tinha droga eu decidia, vou parar. Mas no primeiro contato que tinha com a droga, eu logo passava a usar. E logo me via novamente drogado e triste. Mas um certo dia recebi uma visita muito especial. O Espírito Santo de Deus me visitou. E em um desses meus poucos momentos de lucidez, ele bradou em meu coração. Clame a Deus por ajuda. E eu, que não tinha costume de orar, Naquele momento, impulsionado pelo Espírito Santo de Deus, me ajoelhei em um canto e em poucas palavras pedi para que Deus viesse a mudar a minha vida e que Ele não deixasse eu sair daquele lugar da mesma maneira que entrei. E os dias foram se passando e eu permaneci daquela mesma maneira, viciado em, do, em drogas. Mas com um diferencial. Eu sentia vontade de parar com o uso de drogas, e, mas tinha o contraste de não saber como, pois eu estava realmente dominado por aquele vício diabólico, e isso me trazia muita tristeza, mas sempre que tinha oportunidade, consumia drogas. Quando fui preso, eu estava indiciado em nove processos criminais, sendo que, quatro, e que, quando eu já estava no presídio durante quatro meses, eu fui condenado em um desses processos a cumprir 12 anos e quatro meses de prisão, e isso foi para mim uma notícia muito ruim. Pois, por mais que eu errei quando estava em liberdade e sabia do risco de ser preso, eu nunca imaginei em passar tanto tempo preso, e ainda me faltavam oito processos para serem resolvidos. E isso significava que eu ficaria, no mínimo, com muita sorte e com alguns benefícios que a justiça concede, dez anos preso, e no presídio você nunca sabe o que pode acontecer" pois é um lugar onde os sentimentos mais presentes são raiva, ódio, maldade, rancor, e por incrível que pareça, inveja, e outros mais, que transformam um presídio em um verdadeiro barril de pólvora e com isso torna-se difícil você saber se sai vivo ou não daquele lugar. E eu imaginava o que seria de mim durante dez anos dentro daquele horrível lugar, como sempre procurava refúgio nas drogas, e assim o tempo ia passando e eu me aprofundando cada vez mais nesse imenso abismo que é o mundo das drogas e criminalidade. Sempre buscando em mim forças para sair dessa, e sempre com o mesmo resultado, derrotado pelo vício. Me lembro que um dia, depois de passar a noite toda consumindo drogas, eu estava totalmente entristecido com aquela realidade, com aquela situação, e reconheci em mim a fraqueza diante daquela situação, e pensei naquele momento, que para mim não tinha mais jeito, pois condenado a 12 anos de cadeia, totalmente entregue ao vício, e não consegui eu não consegui enxergar é, um, pa um palmo adiante de meu nariz. Toda a minha fraqueza eu declarei naquele momento a mim mesmo. Para mim está tudo acabado, e depois de algum tempo adormeci. Quando acordei, a primeira coisa que veio em meu pensamento foi parar com as drogas, mas eu já havia tentado por várias vezes para não parar, e não havia conseguido. Mas, neste dia, eu senti algo diferente, eu acreditava que podia parar, e não entendi o porquê, e assim, os dias foram se passando, e eu resistindo à droga, e a cada dia que passava, eu me sentia mais forte contra esse vício, pois o inimigo insistiu por muitas vezes, através de muitas pessoas, instigar-me a usar novamente drogas, mas resisti firme, e isso me fortalecia mais e mais. Em um certo dia eu mesmo me questionando, como pude livrar daquele vi, me livrar daquele vício, é, sendo que eu mesmo achava impossível que isso acontecesse. Foi quando o Espírito Santo de Deus me fez, me fez lembrar... Naquela hora, o dia em que em um momento de angústia com o auxílio dele, do Espírito Santo, eu me ajoelhei e pedi ajuda a Deus. E entendi naquele momento que aquela força que eu havia encontrado para me libertar dos vícios das drogas, veio como início da resposta daquela pequena oração que fiz, que eu havia até aquele momento me esquecido. Mas pude entender que Deus não havia se esquecido. A partir deste dia, minha vida começou a tomar outro rumo, pois Deus não apenas me livrou das drogas, mas também me fez entender que Ele é refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Essa descoberta para mim foi maravilhosa. Comecei a conhecer um Deus que me ouvia, que conhecia minhas dificuldades, minhas necessidades, um Deus que se preocupava comigo, que estava sempre pronto a ajudar. Um Deus que começou a fazer uma transformação dentro de meu ser. Comecei a sentir uma paz tão grande dentro de mim, algo que eu nunca havia sentido antes, algo inexplicável, mas muito bom, maravilhoso. Despertou em mim o desejo de saber mais sobre esse Deus. Eu havia ganhado uma Bíblia, que ficava guardada, e comecei a ler essa Bíblia. E achei impressionante que essa leitura vinha mudando cada dia mais a minha vida. Me parecia que aquelas palavras faziam em mim uma lavagem de dentro para fora, pois comecei a sentir vontade de mudar de vida. Não queria mais viver no crime. Comecei a sentir vontade de fazer tudo ao contrário do que vinha fazendo. Senti uma mudança dentro de mim, e isso foi muito bom. Um novo horizonte se abria em minha vida. Me lembro que comecei a me interessar por algumas coisas que antes eu não dava valor. Comecei a entender o quanto é importante o caráter de uma pessoa. Isso é algo essencial para que uma pessoa possa ter uma mudança de vida. E o Espírito de Deus me despertou esse interesse de mudar. Totalmente as minhas atitudes e costumes. Comecei a orar para que Deus fizesse uma transformação em minha vida por completo, pois afinal eu já havia percebido a, eficaz, a eficácia de uma oração, pois, através de uma pequena oração que começou uma enorme transformação em minha vida. Na penitenciária, havia um setor onde fabricava-se sacolas para lojas de roupa, onde trabalhava alguns presos, e eu, depois de algumas tentativas, conseguia arrumar uma vaga para trabalhar lá, juntamente com os demais presos que trabalhavam lá. Era um galpão, onde entrávamos de manhã... E ficávamos até a tarde, na confecção de sacolas, onde éramos supervisionados por um agente penitenciário o tempo todo. Durante o horário de almoço, nós almoçávamos e nos restava tempo para descansar e conversar um pouco. E em nosso meio trabalhavam alguns presos, que eram cristãos, pessoas que haviam se convertido os seus caminhos a Cristo, e eles sempre se reuniam na hora do almoço para conversar entre eles. E eu comecei a ficar curioso para saber sobre o que eles falavam, até porque a conversa deles me parecia bem animada, pois eles estavam sempre sorrindo e isso me chamou a atenção, pois a conversa que eu costumava ter com os demais presos, sobre crime e drogas, já não me interessava mais. Então comecei a me aproximar desses crentes, como eram conhecidos por todos, e notei que na maior parte das conversas que eles tinham, falavam de Deus e de seu filho Jesus Cristo. E essa conversa para mim era nova e bastante atraente, pois eu já havia provado um pouco do poder de Deus em minha vida. E todos os dias durante o horário do almoço conversávamos sobre Deus. Passei a conhecer um pouco mais sobre esse Deus maravilhoso e tudo o que ele tem feito por amor ao ser humano. Dentre esses cristãos que lá se encontravam, havia um que passei a ter mais afinidade com ele. O nome dele é Cristiano de Jesus. Esse irmão foi uma pessoa muito importante para mim, pois ele tinha paci muita paciência comigo e passava a maior parte comigo me falando de Jesus e de tudo o que ele, Jesus, suportou pelas nossas vidas. Passamos a trabalhar próximos e passávamos a maior parte do dia conversando sobre Deus e ele me ensinava bastante sobre a Bíblia e sobre os planos que Deus tinha para cada um de nós. E ao chegar na cela, à tarde, eu sempre que podia lia a Bíblia, Pois o cristiano sempre me passava alguns versículos da Bíblia para que eu lesse na cela. E comecei a entender que Deus não me criou para viver uma vida desregrada da forma que eu vivia. E que eu era uma pessoa importante para Deus. Mesmo quando pessoas olharam para mim e não viam nada de valor, até mesmo eu me considerava uma pessoa desprezível, sem utilidade nenhuma na face da terra, pois só vivia pelo meu próprio entendimento e corria só pelos meus interesses, e me vi preso nas drogas e preso em uma penitenciária. Tudo aquilo que eu imaginava ser foi tudo apagado pela realidade que eu me encontrava, e isso para mim era o fim, mas comecei a entender que Deus tinha algo melhor para mim e que eu poderia recomeçar uma nova vida com a direção de Deus. E comecei a pensar comigo, quando eu sair daqui, eu vou ir a uma igreja, e começar a seguir o que Deus ensina. Esse era meu objetivo. Cheguei a comentar com o cristiano, e ele me disse, que isso seria ótimo para mim. E assim os dias iam se passando, e cada vez mais eu me interessava em saber de Deus, pois isso me trazia uma sensação muito boa, sempre quando conversávamos sobre Deus, sobre Deus. Em um certo dia, depois de uma dessas conversas que tive com o Cristiano, quando eu falava sobre o desejo de mudar de vida, ele me surpreendeu com um convite por mim ainda inesperado. Ele me convidou a aceitar a Jesus e a me mudar para a cela onde ficavam ele e mais cinco pessoas que se denominavam crentes. Confesso que isso para mim foi um susto, pois eu até pensava em seguir uma igreja, mas sempre imaginava isso como um, futuro, como um futuro longe, e confesso que no momento não tive palavras para dizer nem que sim e nem que não, fiquei muito emocionado naquela hora, pois esse convite mexeu muito comigo, uma estranha, me deu uma estranha vontade de chorar, Saí de perto do Cristiano e fui ao banheiro e chorei como nunca havia chorado antes. Fiquei sem entender o que estava acontecendo comigo. Só sei dizer que naquele momento algo mudou dentro de mim. Naquele dia evitei ficar perto do Cristiano, pois começou dentro de mim uma questão comigo mesmo. Quando eu lembrava do convite de aceitar a Jesus, eu pensava que não que eu ia decidir isso quando eu saísse da cadeia, mas logo já me sobrevinha outro pensamento, por que não agora, se já estou decidido mudar de vida? E me vinha a vergonha, e eu pensava, se eu tomasse aquela atitude de aceitar a Jesus, e me mudasse para a cela, o que as pessoas pensariam de mim? O que os meus colegas iam pensar de mim? O que iam falar de mim? Eu ficava nesse impasse, era como se estivesse ocorrendo uma luta dentro de mim, comigo mesmo. Mesmo a partir daí, comecei a ter essa preocupação. Ou seja, a partir daí eu comecei a ter essa preocupação. Em algumas vezes eu me decidia, vou deixar isso para quando eu sair daqui. Mas logo vinha em meu pensamento, por que deixar para depois? E então, em um certo dia, quando essa questão já estava ocupando uma grande parte de meus pensamentos, eu me decidi por aceitar o convite feito pelo cristiano, em aceitar a Jesus como meu Senhor e Salvador, e entreguei a minha vida a Ele. Foi então que decidi aceitar aquele convite recebido pelo cristiano, o qual me aconselhou a estar me mudando para a cela que era separada para as pessoas que realmente quisessem uma mudança de vida através de Jesus Cristo. E então fiz um pedido para o diretor para que ele autorizasse a minha mudança de cela, pois na penitenciária qualquer preso para mudar de uma cela para outra necessita de autorização do diretor responsável pela ordem e disciplina da unidade prisional. E essa autorização me foi dada, e no dia 17 de março de 2009, eu mudei para a cela 402, que se encontra no pavilhão 4 da penitenciária de Ribeirão Preto, cela esta conhecido dentro do presídio como cela igreja, onde, como já disse, separada, creio eu, pelo próprio Senhor nosso Deus, para todo aquele que há de ser resgatado dentro daquele lugar, se ela esta também é onde Deus, através de seus servos, realiza sua obra e vontade dentro daquele lugar, se ela esta também é onde Deus tem homens sendo preparados para realizar sua obra com coragem e dispostos a levar a palavra com determinação, pois trazem estampado em suas vidas o poder regenerador da palavra de Deus, e são homens que nasceram de novo segundo a vontade de Deus. Minha vida, a partir daquele, daquele dia, começou a ser completamente diferente, pois as pessoas, ou seja, os detentos, começaram a me tratar diferente. Alguns me apoiaram, dizendo que eu havia tomado uma ótima atitude em ter me decidido mudar de vida, pois esta mudança de cela naquele lugar é uma confissão perante todos que ali se encontram, que você já não quer mais a vida de criminoso. E essa atitude desperta vários sentimentos entre os presos. Alguns te apoiam. Muitos te criticam, alguns de princípio deixaram até de falar comigo, gesto este de reprovação quanto à atitude por mim tomada. Realmente é impressionante. A partir do momento que entreguei os meus caminhos ao Senhor, comecei a enxergar tudo com mais clareza, e deu-se início a um novo modo de vida, completamente diferente do qual vivi por 33 anos, pois me pareceu ter nascido cego, e ter começado a enxergar a partir do dia que me encontrei com Jesus. Espiritualmente falando, eu realmente estava cego, pois andava procurando algo de bom em caminho ruim. Pois a pessoa, por mais ruim, ruim que seja, ela quer sempre o melhor para ela. O problema é que ela sempre procura o melhor por caminhos cada vez piores. Não medem esforços nem consequências. E assim era na minha vida. Mas a partir do momento que Cristo abriu os meus olhos pude enxergar o único caminho que conduz ao melhor, e esse caminho é Jesus. Dentro de dois meses, Deus operou grandemente em minhas causas processuais, pois através do advogado por nome Luiz Fernando, advogado este, creio eu, constituído pelo próprio Deus para ser usado como ferramenta em suas mãos, entrou com um pedido de apelação no Tribunal Superior de São Paulo, requerendo um novo julgamento para o processo que eu estava condenado 12 anos e 4 meses, e obtendo a resposta de absolvição, ou seja, que fui absolvido e que deveria ser solto, mas por um mandato de prisão preventiva expedido por motivo de outro processo, eu não poderia ser solto, pois deveria guardar a resolução deste processo preso, e assim permaneci ali por mais algum tempo. Depois de dois meses, saiu a sentença deste processo, deste outro processo que eu que estava pendente normalmente, em um processo do mesmo grau a esse que eu estava respondendo. Se a sentença fosse condenatória, o mínimo a ser penalizado era de 14 anos de detenção por se tratar de um crime cometido à mão armada contra uma instituição federal e também pelo fato de ter quatro participantes que caracteriza a formação de quadrilha, a qual eu estava sendo apontado como líder. 14 anos, no mínimo, naturalmente seria a sentença, mas, pela misericórdia de Deus, essa, essa pena ela foi diminuída para seis anos e dois meses a serem cumpridos em regime semiaberto. Dois meses após essa sentença, fui transferido para o pavilhão onde se cumpria a prisão em regime semiaberto, ou seja, regime de cumprimento de pena menos rigoroso. E depois de dois meses que já estava ali, fui abençoado com minha liberdade. Isso para mim foi maravilhoso, pois seria um modo de vida completamente diferente o qual estaria vivendo. Eu sentia um pouco de receio de como reagiria diante desta nova vida a qual havia decidido seguir. Eu estava tão maravilhado com tudo que estava acontecendo na minha vida, e estava muito feliz com isso, e sentia dentro de mim medo de não suportar as tentações do mundo e me desviar deste tão maravilhoso caminho, pois dentro do presídio eu ouvia várias vezes os irmãos comentarem de pessoas que ali estavam firmes com Cristo, e quando saíram de liberdade se desviaram e voltaram às velhas práticas, eu tinha medo que isso acontecesse comigo, pois estava muito feliz com Cristo. E neste pensamento, me lembrei de um certo dia quando eu estava conversando com o irmão, por nome Rogério Guarnieri, e falávamos do perigo que havia de se desviar desse tão maravilhoso caminho que é Jesus. E me lembrei de um comentário que ele fez nesse dia. Ele disse assim, Olha, irmão Luciano, quando a gente sair daqui... Nós temos que nos ocupar rapidamente e constantemente com as coisas de Deus. E este comentário foi muito importante para mim, e foi assim que fiz. Quando eu saí do presídio, minha esposa Renata já estava frequentando uma igreja evangélica, onde ali havia aceitado a Jesus, e também minha filha Samira, que na ocasião estava com nove anos. E me lembro que saí do presídio em um dia de quinta-feira, e logo na sexta-feira fui a esta igreja com minha esposa. Eu apreciei tanto minha esposa neste dia que chegamos lá, a igreja ainda estava fechada, mas sei que logo ela foi aberta, e pela primeira vez na minha vida entrei dentro de uma igreja evangélica, para cultuar a Deus. Nesta igreja, fui muito bem recebido pelos irmãos que ali estavam, igreja esta, Assembleia de Deus, Ministério de Madureira da cidade de Cravinhos, tendo por primeiro pastor, pastor Daniel do Carmo, da fé, o qual fui conhecendo, aprendendo a gostar e respeitar, pois é verdadeiramente um homem de Deus. Sou muito grato a Deus por sua vida, pois esse homem juntamente com sua esposa Joana e todos os colaboradores desta igreja são canais de bênção para o povo de Deus. Nesta igreja tem também alguns homens que compunham um grupo chamado Master, que juntos ensaiavam louvores de adoração a Deus e nos cultos eles sempre que tinham oportunidade louvavam ao Senhor com esses louvores. E eu achei muito bom, em um desses cultos, fui convidado por um irmão por nome Gilson, que era um dos regentes desse grupo. Ele me convidou para participar dos ensaios e, e, e começar a fazer parte deste grupo. Não tive dúvida e aceitei de imediato, pois como o irmão Rogério havia me aconselhado, assim eu fiz. Comecei a me ocupar com as coisas de Deus. E, as, e isso para mim foi ótimo, pois Deus ia me fortalecendo a cada dia e cada dia mais e mais aumentava a minha confiança em Deus. Também nesta igreja tem um trabalho de visitas, que são realizados por alguns irmãos, e cada bairro da cidade tinha um irmão ou uma irmã responsável pela organização dessas visitas, que aconteciam no mínimo uma vez por semana, no dia determinado, na maioria das vezes, pela pessoa a ser visitada. Eu fui convidado pela pessoa responsável pelas visitas no bairro onde eu morava, essa pessoa tem por nome Josiane, uma bênção de Deus para os seres humanos, pois com tempo seco ou com chuva, lá estava ela realizando esse trabalho, levando a palavra de Deus aos necessitados. E também aceitei esse convite, e também para mim foi muito bom, pois nessas visitas você tem novas experiências com Deus. Tive a oportunidade de participar de algumas visitas feitas também a um casal, que morava em uma fazenda, aqui mesmo no município de Cravinhos, conhecida como Fazenda São Francisco. E esse casal, por nome Jonas e Ana Maria, sofriam grande influência maligna. Inclusive, em algumas dessas visitas, o espírito ruim que o assolava as suas vidas, se manifestou em Ana Maria, mulher de Jonas. Mas os irmãos que ali se encontravam, já com alguma experiência com acontecimentos desse tipo, clamaram em nome de Jesus e logo esse espírito ruim bateu em retirada. Isso aconteceu por algumas vezes, mas com a frequência de visitas e orações em nome de Jesus, essa mulher foi liberta desse espírito maligno, que estava querendo fazer morada em sua vida. Fiquei muito surpreso e feliz quando vi este casal na igreja, e Ana Maria, mulher de Jonas, pediu uma oportunidade para, lou para louvar um hino de adoração ao nosso Deus, e foi maravilhoso ver Ana louvando a Deus pela sua libertação, realmente para mim foi uma experiência inesquecível, uma demonstração de amor e poder que há no nome santo de Jesus. E assim minha vida ia melhorando a cada dia, tanto espiritual como material, pois Deus vinha me abençoando também no meu trabalho. E não faltava o pão cotidiano, tudo realmente caminhando muito bem. No dia 18 de junho de 2010... Eu estava como de costume trabalhando em minha oficina mecânica, quando por volta de mais ou menos 10 horas da manhã, recebi uma visita inesperada de dois homens que eu já os conhecia, um por nome Marcos e outro por nome Reinaldo, ambos investigadores de polícia. Com o um mandato de prisão em mãos, onde constava uma sentença de seis anos e dez meses por um processo crime, artigo 157 do ano de 2007. Estavam ali para cumprir aquela ordem judicial, e assim fizeram, me levando novamente para o cárcere. No momento da prisão, foi como se o chão sumisse debaixo de meus pés pois eu já estava vivendo uma vida longe do, de crimes, de drogas, já há 11 meses estava em liberdade, longe de tudo isso e servindo ao Senhor. E com, com a atitude dessa prisão, com esta prisão, foi como se o chão saísse debaixo de meus pés. A tristeza veio novamente adentrar dentro de meu lar, pois realmente causou muita tristeza a mim, e a minha esposa Renata, e as minhas filhas, enfim, em todos os meus familiares, pois novamente a dor da separação nos castigava. Naquele momento me lembro que fui levado para a delegacia de cravinhos e ali. Recebi um tratamento digno por parte dos investigadores, Marcos e Reinaldo. Eles permitiram que eu conversasse com minha esposa e filha, e também permitiu que eu conversasse com alguns irmãos que ali estiveram naquele momento, para nos apoiar. Esses irmãos naquele momento me ajudaram muito com palavras de ânimos e gestos de amor, oraram por mim, me fortaleceram com suas palavras, dizendo sempre para que eu ficasse tranquilo, porque Deus estava comigo, e assim eu fiz. Mesmo angustiado e triste, depositei toda a minha confiança em Deus. Me lembro que neste dia, compareceram ali na delegacia para me apoiar os irmãos Jorge, o presbítero Wellington, presbítero Josemar, pastor Eliazer, como anjos enviados por Deus para naquele momento confortar o meu coração. Logo em seguida, fui levado para a cadeia da cidade de Santa Rosa. Chegando lá, fui colocado em uma cela onde não havia nenhum outro preso e fiquei ali por algum tempo muito angustiado, com uma tristeza muito grande, dentro, muito grande dentro do peito. Ao levantar a cabeça para observar melhor a cela que eu estava, notei um papel colado no alto da parede e nele estava escrito Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Quando li esta palavra, foi como se uma mão entrasse dentro de meu peito e arrancasse toda a angústia e tristeza. Senti um alívio no meu ser, inexplicável, algo inexplicável, maravilhoso, Senti naquele momento a presença de Deus naquele lugar, e tive a certeza que realmente Deus estava comigo naquele lugar. E comecei a deduzir que Deus tinha algum propósito, por trás de toda aquela situação e me lembrei da palavra que o presbítero Wellington me disse quando ainda estava na delegacia ele me disse olha irmão Luciano eu sei que este momento é difícil mas a palavra de Deus diz em Romanos 8:28 que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e então comecei a entender que se Deus tinha um propósito com tudo aquilo, o melhor que eu tinha a fazer era ficar na posição e deixar Deus me usar para que tudo realmente contribuísse para o bem, não só para mim, mas também para as pessoas que eu encontraria por ali. Encontraria por ali. Assim eu fiz, fiquei na posição de prontidão, disse, eis-me aqui senhor, e fiquei ali naquela cadeia por três dias, e depois fui transferido para o CDP. De Ribeirão Preto. Durante esses três dias que fiquei na cadeia de Santa Rosa, tive a oportunidade de evangelizar alguns presos que chegaram ali depois de mim. Quando cheguei, não tinha ninguém na cela. No outro dia, já estávamos em 14 pessoas na mesma cela. E entre esses que evangelizei, um aceitou a Jesus, seu nome é Constantino Fortunato, que me ajudou a fazer a obra depois que fui transferido para o CDP por algum tempo apenas, porque logo ele foi presenteado com a sua liberdade, e outro se reconciliou com Jesus ali mesmo em Santa Rosa, e também foi embora, seu nome é José, conhecido como Zezinho, e com esses acontecimentos eu fui entendendo que não importa onde estamos, o que importa é levarmos o Evangelho. Quando cheguei no CDP, fui para a cela que é separada para os crentes, como já disse, separada para aqueles que decidem, é, dar um passo para Cristo, viver uma vida renovada. É claro que nem todos que estão em Israel são israelitas, mas com certeza os sinceros, e isso é o que realmente importa. E ali Deus me pôs na frente daquele trabalho, que juntamente com os irmãos realizamos, por dois meses, até eu ser transferido para a penitenciária de Ribeirão Preto. Chegando na penitenciária de Ribeirão Preto, eu fui para o pavilhão 4, cela 402, a mesma que comecei a vida com Cristo. Permaneci, permaneci ali com os irmãos por dois meses e depois fui para o pavilhão 1 para a cela 103, cela esta também separada para os cristãos. E ali também Deus me pôs à frente do trabalho. E com o auxílio que recebíamos da igreja, a Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, de Cravinhos, por intermédio do pastor Daniel que nos mandava bíblias, arpas, que nos auxiliou com alguns bancos. Realizávamos cultos juntamente com os outros presos, e também muitas vezes com participação de visitantes que iam ali visitar seus familiares. E juntos cultuávamos a Deus dentro daquela penitenciária. E ali muitas pessoas aceitaram a Jesus, inclusive visitantes. Deus operou grandemente naquele lugar. E assim os dias iam se passando. No dia 13 de janeiro de 2011... Eu estava na cela juntamente com os irmãos, por volta de 5 e 15 da tarde, onde nós estávamos nos preparando para realizarmos dentro da cela um culto de louvor e adoração ao nosso Deus, quando de repente veio o um agente penitenciário na porta da cela e me disse, olha, mais do que depressa, arruma suas coisas que você vai para sua casa. No momento eu fiquei surpreso, pena de 6 anos e 10 meses, e eu estava preso não fazia nem 7 meses, Pensei até que ele estivesse enganado, mas não foi engano, não, porque as portas foram se abrindo e eu fui passando. E hoje estou em minha casa com minha família e principalmente com Cristo. Depois cheguei em minha casa é, conversando com minha esposa e ela me disse que aquele advogado, Dr. Luiz Fernando, Ferramenta de Deus, entrou com um pedido de habeas corpus em São Paulo. E o juiz de lá entendeu que eu poderia aguardar o resultado de um recurso feito ali em São Paulo, eu poderia guardar esse resultado em liberdade, um recurso denominado como apelação, que foi enviado ali para o Tribunal Superior. E hoje, aqui eu estou, juntamente com meus familiares, e eu creio em Deus que se for da vontade de Deus, eu serei absolvido deste processo e não precisarei voltar ao presídio, mas que todavia seja feita a vontade de Deus. Uma coisa eu tenho plena certeza, que a liberdade que Cristo me deu, nem cadeia nenhuma pode tirar. Que Deus abençoe a todos e que através deste testemunho o Espírito Santo de Deus convença que Cristo é o melhor caminho a seguir.